Você quer entender porque a gente consegue vencer grandes mãos livres de laje com estrutura de steel frame? Assim, fica ligado que eu vou te mostrar agora na época do especial em ação aqui na Casa Rádio, esse especial do mundo. Gente, olha essa pantalinha! Eu tô impressionada! E eu vou te mostrar aqui no de detalhe como é que a gente está reforçando as lajes para poder receber os nossos banheiros modulares e também vencer os grandes fontes livres que a gente tem aqui. E essa é uma das grandes vantagens do Steel Frame. Então fica comigo, se você não está acompanhando o especial, não deixa de ativar o sininho. Se você não está inscrito, se inscrever. E se você está curtindo o especial, bota aquele like e manda sua dúvida do que mais eu posso te mostrar. Agora, olha que interessante quando a gente fala de estrutura de Steel Frame para Como vocês podem ver aqui, a gente tem treliças de piso. Tá certo, que a gente vai usar para a nossa laje de steel frame, da nossa estrutura que vai estar tá lá. E o que, que acontece? Uma das grandes vantagens do steel frame é que sem dificuldade eu consigo fazer reforços. É, seja com chapa de aço, eu botando uma chapa de aço e aumentando o número de parafusos na conexão. Nesse caso, quando eu tenho uma falha, por exemplo, no cortante. Falha não, quando eu tenho grandes esforços no cortante. Então... Essa é a solução que a gente usa. Chapa de você e aumento do número de parafusos, de conexões. É exatamente isso que os meninos estão fazendo aqui. E aí, outra forma que a gente tem também de reforçar nossas treliças, né? Quando a gente tem esforços, né? Ah, em momento, deformação, essas coisas, é a gente adicionar peças de perfil. Você tá vendo? Então, aqui a gente tem o perfil de steel frame sendo parafusado parafusada lá na lateral. Quando eu parafuso o perfil de steel frame assim na lateral, o que, que acontece? Eu aumento a inércia da minha seção. Que você concorda que o perfil em pé, ele na inércia, é bem mais eficiente do que ele deitado. Então a gente aumenta a inércia e a gente consegue também aumentar a quantidade de aço necessário para resistir. Então você vê que é bem simples. Né? Os meninos têm um projeto. Cadê? Mostra aqui o projetinho. Aqui, ó, tem um projeto com desenho das treliças, né? Tem alguns detalhes aqui desenhando. Vira o outro lado que tem aqui as conexões. Eita, lá, esquerda, esse vento. Tá sofrendo, o menino. Não, outro lado que tem o um desenho dos parafusos. Aqui, aqui... Eita, pai! Aqui a gente tem o um desenho, falando aqui, ó, com dois, oito, doze, dezesseis parafusos. Você consegue ver? Tudo isso, obrigada, viu? Tudo isso a gente define quando a gente vai fazer o nosso cálculo estrutural. A gente analisa os esforços que vai em cada viga e a gente sabe o que a gente precisa reforçar. Ah, eu preciso botar mais parafuso. Ah, eu preciso botar mais perfil de aço. Eu preciso aumentar a quantidade de aço. Então tudo isso, quando a gente vai fazer o projeto estrutural, a modelagem, você consegue definir como é que vai ser o seu reforço. E o mais interessante, né, é que reforçar o Steel Frame é muito simples. Então vamos supor que no futuro você vai ter um mezanino e aí em um ponto específico você vai botar um piano, um cofre. Se você quer, quiser reforçar aquela região, é bem simples, é a mesma forma, não precisa ser uma obra do zero, você pode pegar uma obra antiga, botar as chapas de aço ou então botar o montante. Vai depender do que os esforços estiverem solicitando. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui na construção. A gente está fazendo alguns reforços locais para o recebimento dos banheiros no segundo andar. Então, ó, eles vão pegando e é parafusando. Bem simples, né? E aí eu vou até dar uma dica para vocês. Reforço assim de treliça, né, que não tem questão de chapeamento, eu gosto muito de fazer com parafuso sem estavado, tá vendo? que é esse parafuso daqui, então uh, existem tipos de parafuso né, aqui a gente tem um cabeça panela né, aqui por exemplo eu tenho um cabeça lentilha e aqui eu tenho um cabeça sexta vaga, todos esses são parafusos estruturais de steel frame, a gente pode usar sem dificuldade né, mas cada um tem a sua funcionalidade, a gente pode utilizar esse, aqui são reforços já separados e ali são treliças que a gente ainda vai reforçar. E ali tudo já tá pronto para poder fazer a instalação. E o vento continua. Ah! Então, você tá vendo, quando você quiser fazer um grande vão, né? Quando você tiver uma laje de trem, pode ser a sua solução. Basta você prestar atenção nesses detalhes, nesses reforços. Para ter uma obra bem executada direitinho, igual a gente está fazendo aqui na Praia Rádio. Se você tá curtindo, não deixe de dar aquele like. Se você quer entender um pouco mais sobre essa estrutura, acompanhe os próximos vídeos. que Eu vou mostrar no detalhe. depois né? falar um pouco sobre ancoragem, contraventamento, fixação, outros reforços que a gente precisa, além dos simples perfis de aço que normalmente precisa estar naquele perfil de então, tá grande beijo e a gente se